Uma pergunta que eu recebo muito, tá, de todo mundo, e principalmente quem é dono de loja física, é qual que é o investimento, quanto que eu gasto para pegar os produtos da minha loja, seja de quais for, né, e colocar para vender dentro dos maiores sites do Brasil, né, dentro do Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, entre outros marketplaces. Ou até mesmo no seu próprio e-commerce Eu vou focar bastante aqui em Marketplace Mas fica comigo, eu sou Alexandre Nogueira Sou eu fundador da Universidade Marketplace A maior consultoria para vendas por Marketplace De toda a América Latina E se você não está inscrito no nosso canal Clica aqui no inscrever-se ativa o sininho Que é muito importante para você ser notificado Quando sair algum conteúdo novo no nosso canal Beleza? Então vamos lá agora falar sobre Quanto vai custar a brincadeira quando a gente fala de vender online, de trazer os seus produtos, cara, você já tem o um primeiro caminho e o melhor caminho do mundo já traçado, né? Você já andou por ele, que é já ter produtos. A maior dificuldade de todo mundo é quando a pessoa não tem uma loja, ela tem que encontrar produtos, né? Isso é uma dificuldade, ela não domina nada, não domina nenhum assunto, não tem um fornecedor, ela tem vários outros, vários outros passos que ela vai fazer. Você que é dono de loja física, você já tem o teu estoque ali dentro. Então isso torna o teu negócio de uma forma, de uma facilidade, muito maior para que você ganhe um desempenho de forma mais rápida vendendo através dos marketplaces. E quando a gente olha para vender nos marketplaces, você ganha velocidade e diminui a curva de aprendizagem. O que eu estou querendo dizer? Eles já têm o tráfego, eles já têm a logística, eles já têm o repasse antecipado, eles já têm a base de cliente fiel recomprando, eles já têm tudo que você precisa para ter um resultado mais rápido. Você não precisa fazer muita coisa. Você vai precisar colocar os seus produtos no ar, em alguns casos, através de um sistema ou diretamente na plataforma, tá? Além, mas quanto que os marketplaces cobram? Os marketplaces que realmente vendem bem hoje não cobram nada. A gente tem alguns outros marketplaces aí que cobram uma mensalidade para você vender. Cara, não faz nenhum sentido porque não tá ali o jogo tá bom? Hoje o maior faturamento dos marketplaces, quando a gente olha para esse mundo, estão divididos em vou colocar cinco empresas, mas a gente tem três outras empresas muito importantes no cenário, tá? Mas a gente entra com Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, Americanas, a Amazon vindo ali muito forte também. Via Marketplace Carrefour hoje operando também de uma forma muito agressiva, e aqui você teria um nichado com Madeira Madeira começando a querer entrar para o mundo dos Marketplace de forma agressiva, porque hoje ela é muito agressiva como marca Madeira Madeira vendendo, né? Como loja. A própria Madeira Madeira vendendo tá? Então os principais canais são esses Os principais canais não te cobram nada Para você se cadastrar, para você anunciar os seus produtos Nada, nada, nada Eles vão cobrar de você no momento da venda Então todos esses canais que eu citei Quando você vende Automaticamente é descontado uma comissão dessa venda Quando a gente olha para essa comissão Nela já está englobado o custo de aquisição Para eles trazerem o cliente Nela já está englobado todo o custo da transação ao mesmo tempo, o custo da antecipação, porque pensa, o cliente compra em 24 vezes no cartão do Carrefour, o Carrefour vai antecipa para você. 100% aquele pagamento. O mesmo acontece em todos, né? O Magalu te para semanal, o Mercado Livre dois dias após a entrega, você ou depois na antecipação diária, você tem quinzenalmente na Americanas, você tem uma média de uma semana na Amazon, você tem a Via te pagando em dois fluxos dentro do mês. Então, assim, todos esses canais te pagam de forma antecipada, independente se o cliente fez em 12 vezes. Pega a tua maquineta e pensa, vou vender tudo em 12 vezes, quanto que custa para eu antecipar isso nessa velocidade, nesse nível de rapidez para receber. Então esse custo da transação, esse custo que você paga, ele já está embutido nisso tudo. Vamos agora falar de tráfego, do custo de aquisição. Embora eles tenham uma base muito grande, que é mérito deles também, eles investem muito em marketing ali dentro. Cara, quanto que custa o clique do teu produto no Google ou quanto que custa o clique do teu produto no Facebook? Não te interessa isso, porque isso já está embutido dentro da comissão que você paga para o Marketplace. Além, mas quanto que eu vou ter que pagar para usar a logística daquele canal, para usar uma, uma coleta, para usar um fulfillment nesse momento, ou para eu poder postar usando o, o contrato de correio daquele canal de venda, um contrato muito mais agressivo, mas eles usando o contrato da Casbahia? Né? ou você usando as lojas do Magazine Luiza para poder entregar o seu produto em mais de mil pontos por todo o Brasil, ali dentro o custo é zero, tá bom? Então você não paga nada para utilizar essas logísticas, eles ficam com frete, eles ficam com custo e fica tudo certo automaticamente. Então, qual que é o principal ponto? O teu custo é custo de produto, custo de taxa ali dentro. Tem custo de pós-venda. Dependendo do motivo do pós-venda, tem custo de pós-venda. E aí é um ponto que você vai vir mapeando, né? E que não adianta você ficar aqui Loucamente, quebrando a cabeça, pra falar porque, cara, não tem, não tem um segredo ruim, não tem uma história ruim ali por trás contada, tá? Ah, mas ali a minha loja física, eu sou o grandão da cidade. Cara, a gente já atende loja física, tem 60 anos de mercado. E, cara, a marca dele é super importante, sim. É super relevante. Ele construiu um nome gigantesco naquela cidade. A gente atende clientes que tem mais de 5, 6, 7 lojas, 18 lojas. Ele criou um nome muito grande, mas online. 75% de toda a venda do e-commerce é feito pelos maiores canais do Brasil, pelos maiores sites do Brasil, que são os marketplaces. Então, não compensa tá? você ficar se apegando ah, terreno do outro, etc. Até que você vai anunciar no Google, você vai anunciar no Facebook, que também não é teu, né? a não ser que eu esteja falando aqui com o Mark Zuckerberg tudo bem. Então, eu nem vou entrar nesse mérito. A gente está falando um mercado de mais de 100 bilhões de reais de faturamento no último ano. Então, é muito agressivo. Você tem que estar lá, os produtos da tua loja física... Tem que estar lá e, e tudo vai coexistir. O teu negócio vai coexistir. Você vai vender online, você vai vender na física, você vai somar faturamento, você vai ganhar o volume do marketplace para dentro do teu negócio, o volume do marketplace para suas negociações, melhorar a tua margem na loja física e consequentemente fazer o teu negócio crescer. Trabalhar produtos que às vezes na tua loja física não giram, trabalhar a ponta de estoque que sobra no teu negócio. Tem muito mercado ali dentro e o teu investimento hoje, se você já tem uma loja, se você já tem uma empresa, se você já tem produtos, eu te diria que ele é zero. E se você quiser entender como que a gente pode caminhar junto, como que a gente pode ajudar o teu negócio, aí pelo caminho correto, assim como atualmente a gente ajuda mais de 286 empresas e mais de 2,5 bilhões de faturamento por ano sendo geridos dentro da nossa consultoria, o link tá aqui embaixo para você entrar em contato com a gente. Você só deixa o telefone e o nosso time vai te ligar e vai entender como é que a gente pode mudar o jogo do teu negócio. Um grande abraço e bora vender os seus produtos da loja física no mundo online, que é o futuro de tudo. E eles vão coexistir sempre. Grande abraço e bora para cima.